Olá, olá Paulo Oliveira, Oliveira com H. Nós nos encontramos num momento bem desafiante da minha vida, num propósito que eu estava de vencer grandes desafios. E o que teve a grande cura em toda, em toda a minha estrutura como pessoa, no setor familiar, emocional, afetivo, profissional, financeiro... Uh, foi a constelação E a constelação xamânica sua Que traz uma grande força Com a força do tambor Com a força da terra Que é o nosso primeiro ancestral uh, Participei por alguns trabalhos com você Na Rodas de Diksha E bem curiosa Com um grande toque no meu coração Resolvi constelar E eu não sabia muito bem o que constelar Primeiro porque eu sou uma executiva de grande sucesso, profissionalmente, sou próspera, mas tinha uma tristeza muito grande no meu coração. Porque na área de relacionamento afetivo, como um quarto da população vive hoje, eu tinha um sucesso profissional, né, uma pessoa bem sucedida, bonita, legal, inteligente, porém vazia, vazia no sentido sentimental. E eu queria constelar, mas não sabia muito bem o quê. E a sua roda de Dixia mexeu muito comigo, com muita força dos meus ancestrais, trouxe as origens do meu pai, das mulheres juremeiras da Paraíba, da força de Portugal, da minha mãe, da minha aceitação e liberação de crenças, e por fim resolvemos constelar. E o que que eu fui constelar? Papai e mamãe. Que foi a grande cura da minha vida, né? Foi a minha cura da minha vida afetiva. Eu já tinha, eu, eu fui uma pessoa casada, tive dois filhos, me separei e até então, assim, tive vários companheiros, mas não tive é, ninguém em minha vida que realmente me completasse. E depois que eu tratei na sua constelação com roda de tambor, junto com a Andrea, que é a sua parceira, eu tive uma cura dos meus ancestrais, onde alinhou todos os sistemas, e eu parei de carregar as crenças e as culpas do meu pai e da minha mãe, e foi onde eu me resolvi é, afetivamente, que hoje eu encontrei uma pessoa maravilhosa, continuo com o meu sucesso, porque pai é sucesso e mãe é prosperidade, continuo trabalhando isso em mim, muito forte, é, só decolei na minha parte profissional...